Mais um vídeo para você se sentir humilhado perante ao governo federal, a maior máfia do Brasil. Agora você, trabalhador, tem direito ao Vale Cultura, você que ganha até 5 salários mínimos, né? um valor de 50 reais, sendo que R$5,00 você contribui, R$45,00 são isenção de imposto para você gastar com cultura. Ah, que beleza, agora você tem acesso à cultura? Não, não é bem assim. Só ao que eles determinam, só o que a lei determina, né? E para você aí que, é, que gosta de jogar, boa parte do público do YouTube gosta de jogos, você está excluído. Né? A própria Ministra da Cultura disse que se vai poder comprar jogo com, com esse vale, né? o poder usar esse vale para comprar jogo, na prática tendo isenção de imposto aí de pelo menos 45 reais para o sujeito que ganha até 5 salários mínimos e tem direito a esse vale, e ela disse nem pensar. Ou seja, isso revela a ignorância sobre o que a concepção deles em relação à cultura, o que eles consideram cultura. E por que, que eles excluem os jogos, né, os videogames disso? Porque eles não querem... Para eles, jogo é só aquela velharia, loteria federal, né, Mega Sena, isso é jogo. Né? Agora bingo, agora jogo de videogame, tudo isso está excluído. Ah, claro, música está incluído, né, cinema está incluído, livro a revista, etc, isso está tá incluído. Agora, jogo, não. Também, por quê? Porque a indústria de jogos, como todo mundo sabe, já passou muito tempo de cinema. Então, eles querem priorizar uma indústria é, falida que é de cinema. Né? Quanto tempo você não vê um filme bom? Há é muito tempo, né? Eu já nem assisto mais filmes. Agora, é, o, a indústria de jogos está crescendo cada vez mais. Né? Já lucra muito mais que a é de cinema. E, e o governo continua insistindo que esse mercado não é relevante. Agora o que eu queria frisar é o seguinte, é, você não tem que, na verdade, protestar é, para ter essa migalha do Vale Cultura, na verdade você tem, teria que continuar protestando para redução de impostos, né? ainda que o Vale Cultura indiretamente seja uma redução de impostos, na verdade é uma situação humilhante, onde você tem que depender do critério deles para você ser beneficiado, ou seja, é só, somente os itens que eles consideram cultura que, é que, que você vai poder aplicar, então isso aí não é liberdade. Isso aí é você reconhecer a sua submissão perante o Estado, perante políticos e burocratas inúteis como Marta Suplicy, Dilma, etc. E simplesmente aceitar os seus critérios, né? os seus que eu digo os deles. Né? Então o que seria certo? Uma medida radical seria todas as lojas aí que vendem jogos, né? todos os, os vendedores que vendem jogos de videogame simplesmente sonegar impostos. Aí alguém vai falar, ah, mas você está sugerindo que cometam um crime, eles vão ser processados. Pois é, mas isso seria uma medida radical e interessantíssima, que causaria um rebuliço de verdade. Né? Só que precisaria de uma coordenação, uma, uma união entre todos e realmente enfrentar e peitar. Peitar a polícia, peitar todo mundo, peitar a Receita Federal e, e, e todos os, os ladrões aí do governo né? que estão abocanhando né? parte aí do. do os seus lucros, que nunca deveriam uh, ir para eles. Agora, uma outra alternativa legal, né, e, e eu já deixei bem claro aqui, é apoiar a criação do Partido Liber, Partido Libertário. Que isso é o único, a única ideologia que realmente defende redução de impostos. É a única que, que prega isso. Todos os outros partidos, né, e principalmente os atuais que estão aí, nenhum defende isso. Né? E não adianta falar assim, ah, mas determinado partido... Reduziu o imposto aqui, ou reduziu ali. Ah, reduziu aqui, mas aumenta lá. Né? Então, do que adianta? Né? E, e, de novo, é humilhante você ficar fazendo concessão com o Estado. Ah, eu quero uma reduçãozinha, eu quero protestar para ter uma redução aqui na, no meu setor. Todos têm que ter redução. Não é só a questão do, dos jogos, não. Dos jogos eu falo para falar para o público aí que, que gosta de jogos, mas são todos. A relação consumerista que você tem com... Com quem vende é entre você e o vendedor, ninguém tem que se meter no meio, o governo entra lá com a mão cheia, né? a mão de ladrão e pega o imposto porque todo mundo deixa, todo mundo permite, ninguém contesta, né? e, e pior, quando você defende serviço público, pior ainda, você está reforçando esse poder, então ataque o mal pela raiz, né? não fica convivendo e aceitando migalhinhas de vale cultura, você está sendo tratado como idiota, então é isso, reaja, ou pelo menos apoie o, o LIBER seria uma ótima ideia e um ótimo começo aí para tentar mudar alguma coisa no Brasil